Olá pessoal, o objetivo deste vídeo é deduzir a fórmula da circunferência, da equação da circunferência. Para isso, nós vamos iniciar pela definição do que é uma circunferência. E aí eu peguei essa definição que diz o seguinte, dados um ponto C pertencente a um plano alfa e uma distância R não nula, Chama-se circunferência o conjunto dos pontos de α que estão à distância R do ponto C. Aqui uma representação, então a circunferência é o conjunto de todos os pontos P pertencentes a α, tal que a distância PC aqui, uh, seja igual ao mesmo valor R. Este valor R é denominado raio da circunferência bom, então eu vou pegar um ponto genérico P aqui desenhado de forma vamos chamar digamos que ele tenha coordenadas X e Y lembrando que todo qualquer ponto situado nessa circunferência nessas circunstâncias deve ter a mesma distância R ao centro de coordenadas AB tá? o centro é fixo e agora esses pontos vão ter coordenadas que variam, porém a distância tem que ser a mesma. Então nós vamos retomar a fórmula da distância entre dois pontos então, e calcular a distância CP. A distância entre os pontos C e P vai ser igual à raiz então, das diferenças entre as abscissas, o quadrado das abscissas e ordenadas. E assim... Vai ficar assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Tá? Ok. Bom, mas a distância CP é o raio r. Vamos elevar os dois lados ao quadrado da equação e chegamos a r ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Pronto, essa aqui já é a forma reduzida de uma equação de uma circunferência, tá? A gente chama esta forma de forma reduzida e, e cada um dos seus elementos tem um significado. Assim, por exemplo, Dada uma circunferência de centro, por exemplo, aqui 3, de coordenadas 3 e 5, e de raio igual a 4, por exemplo, é o suficiente para mim determinar a equação dessa circunferência. Ela vai ser, vai ter uma equação na forma x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado aqui é r ao quadrado então 4 deve ser 2 ao quadrado ou simplesmente 4 tanto faz, assim ela está na forma reduzida Assim, de forma contrária também, ou fazendo o inverso, a partir da equação na forma reduzida, nós conseguimos tirar essas informações principais. Eu sei que isso aqui indica uma circunferência de centro em 3 e 5, de coordenadas 3 e 5, e de raio igual a... Aqui eu escrevi errado, só um pouquinho... Aqui o raio é 4, tá? seria 16 aqui, né? e de raio igual a 4, certo? Tá? Então eu posso, tanto a partir dessas informações, chegar na equação, e assim eu consigo as coordenadas de qualquer ponto desta circunferência, e da mesma forma... Tendo os dados principais de centro e raio, eu também consigo chegar na equação reduzida desta circunferência. Ok? Então, era isso. Até mais!